Ah, eu também tá tudo certinho, que saudade também de encontrar vocês, faz muito tempo, né? Se sintam abraçados virtualmente. Saudade de aglomerar, né? Ah, nossa, muito, muito saudade, nossa. Bem-vindo, querida, boa noite. Boa noite, boa querido Carlosito. Deixa eu pegar aqui as notícias, a gente tá, enfim, com o um noticiário aí, se preparando pro final do ano, tem muita gente querendo gastar nessa Black Friday, e eu vou começar aqui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 Não foi tão no Chega, começo assim a... que a gente se conheceu. É... Foi no começo da escultista que a gente se conheceu. Isso. Aí surgiu a oportunidade de ir para Manaus para trabalhar lá no Cidia dentro do Black River Studios. Que era... Na época do Black River a gente já se conversava. Ah, ó, faz muito tempo mesmo. É. <risos> Auzito lembra, né? A Olha gente isso. falava desde a época do Eu, eu vocês estavam eu, lá. Eu, conhe, eu, eu lembro o dia que eu conheci vocês, a gente foi beber juntos na... Acho que foi no Dash, teve lá no Rio Grande do ah, Sul. Ah, sim, foi, foi, foi o, o Rafa você que foi. Você, é o Rafa, Rafa, é o Rafa... Eu não e, tava no Dash. E, você não tava no Dash? Não, só tava ele nessa, hum, nessa época. Né, e aí ele me contou a história de vocês na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 <risos> Desculpa, eu quero que <risos> você imagina, mas, Gabi, eu, vocês podem pode... ver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 basicamente isso. Acho que eu respondi a pergunta. Respondeu Opa. sim. Respondeu muito bem. É, deixa eu perguntar, a gente falou de realidade virtual, falamos da School Fish, falamos da sua trajetória, eu tô tentando achar aqui um assunto, Carlito. É, lembrei, é uma, coisa, uma, coisa, uma coisa que é importante a gente te perguntar, Gabi, é,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 E sempre foi assim, a gente sempre contratou mais mulheres, porque a gente, gost... tipo, foi... foi não foi específico, não foi tipo, ah, a gente só vai contratar mulher, não. Foi... foi rolando e foi assim que a gente decidiu a formação da Scofish, né? Então, é realmente muito mais feminino o, o time da Scofish.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 se não fosse um time, a maior parte mulheres, né? A gente, inclusive, lançou ano passado um jogo chamado Maiara, Anabelle e Idol Battles. Que... que nós mostramos agora há pouco. Isso, exatamente. <risos> que foi baseado numa HQ, da, dessas das duas meninas, que é a Maiara e Anabelle. E também é, a gente conseguiu uma parceria incrível, assim.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 se eu não testasse eu não ia ter certeza porque era uma coisa completamente nova Fadim, bom você fez uma coisa linda que vocês fizeram também vamos combinar hein? <risos> ah, é nossa.